É. Como que é o nome do senhor? Miguel. Miguel de que? Miguel Ramos Carmona. Carbona? É. Carmona que é o espanhol. É espanhol. Ô, o, o senhor Miguel, o senhor tá morando em Franca, o senhor nasceu aonde? Eu nasci lá, mas eu fui criado no Paraná aqui. No Paraná? É, no Paraná. Que região do Paraná? Em Londrina. O senhor está com 81 anos? É, 81. O senhor nasceu na Espanha? E vim para com um ano e meio, por aí. E, e quem era... são os irmãos do seu Miguel? morreu tudo. Só está eu no mundo. Mas fala o nome deles para nós. Ah, é... O nome dele é João, Luiz. E mais quem? E... Isabel, Isabel. Eram quantos? Eram em seis. Três? Em seis. Seis? Tá faltando gente aí. Ah, tá faltando mais <risos> tá quem? Tá faltando tudo, tá faltando a, a Jovina, o Luí, é, falei, né? É. A mãe do senhor, como que chamava? Cecília Cardoso de Oliveira. E o pai? pai Miguel Ramos também. Miguel Ramos. O, o, o pai do senhor é que veio da Espanha. Mas é, o pai é. O pai, meu avô, tudo de lá. Me fala então o nome do, do, do pai do senhor, como que chamar? É Miguel Ramos também. Miguel Ramos? É. Irmãos dele, do senhor Miguel. Salvador Ramos, esse povo aí. É João, é Afonso, João Ramos. João Ramos é o nome do meu avô também, que tem um filho que chama João Ramos. Morreu em São Paulo, morreu também tudo. Da família morreu tudo, tanto do pai e da mamãe, tudo. tudo. O senhor fala espanhol? Não, não. Não conversa muito, não. Só entender, entendo tudo. Mas conversar é pouco. Né? Na família do senhor, o senhor ficava em que lugar? É o mais novo, o mais velho? Eu sou dos mais novos. Caçula? É. Não, abaixo tem outro. Faleceu também. Já falecido. Bebia muito, né? O senhor também gosta de beber um pouco, não? não? Nunca foi disso. Álcool, não. Nunca fui disso. Ainda bem. Por isso que eu estou de pé. O senhor falou que teve um infarto? Já tive, já. E um mais dois começo também. E o senhor falou que esse cachorro aí é, Como esse, é que é o nome dele? Sócrates, do Corinthians. Ah, então <risos> o senhor é Esse é o chefe. O chefe. Esse aí que salvou o senhor. É esse que me cuidou de oi. Aí, ó. Epa, esse aqui, o Sócrates. <risos> Aí então, ele deu o aviso que o senhor estava passando, passando mal? que estava passando mal. E foi aqui mesmo na rua? Foi aqui mesmo, aqui Paulo Santo. Enquanto não chegou gente para socorrer o senhor não aí, foi? Aí a minha velha ficou doida, falou, mas que isso, você está batendo com cachorro uma hora dez, duas e de meia da manhã? Você não, velho, eu não sou eu, eu não estou fazendo isso com ele não, eu acho que eu bati. E ele estava brincando comigo, depois parou, ficou olhando em mim, ficou a mãozinha, ficou em cima de mim, e viu aquilo aí e começava a fazer... Oi. O senhor casou aonde, senhor Miguel? Casei no Paraná mesmo. A esposa do senhor como é que chama? Também lá, Cleusa de Souza Carmona. É, ah, Cleusa de Souza Carmona. O, o senhor veio para Franca Eu vim, foi há quantos no... anos? Em 90. Em 90? É, é um bom tempo, né? É, está há pouco tempo, uns 30 anos. Foi. Aqui o senhor veio, por quê que o senhor veio para Franca? Por Por causa das crianças, pai tá crescendo, né? Falei, o Paraná era meio fraco para isso, né? E muito frio, né? É, é mais frio. né? Londrina? Londrina. Tá? O senhor trabalhou com o que lá em Londrina? Eu, eu trabalhei na. Na. Já nasceu essa negócio de petróleo, né? Mas petróleo. só que eu era construção civil, né? Construção civil? É, construção civil. E chegou aqui em Franca e, e trabalhou na construção civil? Na Aí continuei, agora parei, né? Eu, é. Agora estou parando. Já... Já o senhor construiu vez. casa aqui em Franca, ou não? O senhor? O senhor construiu casa? Construí a casinha minha aí. E os outros você fazia serviço de pedreiro? É, eu aí trabalhava em construção até hoje. Ainda trabalho ah. mais pouquinha coisa, mas é acabamento, né? Coisa mais leve, né, não pode pegar peso. Só. O resto... Quantos trabalhou. filhos, senhor Miguel? Era oito, era morreu, ficou só três. O ano passado foi o ano passado, eu enterrei muito, com 46 anos, câncer. Foi tudo com câncer, Fora os outros foram pequenos, agora as duas grandes, foi um em 80, aliás em 2000. O nome é desse? Então, a... é. Essa uma que foi agora foi a... Bom dia, te abençoe, filho. Essa uma agora foi... Deus abençoe. Esse é, é o que é do senhor? É sobrinho. Sobrinho? Ficou quase 60 anos, você é filho da minha cunhada. Né? É. Mas também é. O... O nome dos filhos do senhor, o senhor falou só de um... A Cecília que faleceu e a Luciene em 2000. Essa mulher foi falecida ano passado. Né? E, aqui, e aqui o senhor já tem um punhado de netos? Já tem. Quantos? Não, essa que eu nem sei, deve ter uns 12, 13 por aí. Um punhado bom, né? Tem, mesmo. tem, bisneto também, tem... O nome dos bisnetos, senhor? Os bisnetos, parece que um é rico, e o outro está para tá nascer o outro também. Já vai tá nascer. Nascendo. <risos> tá nascer. Parabéns. Mas é bom, tem que ser assim, tem que ser feliz. Sempre pensar firme no pai. A, meu, a minha importância minha é isso aí. É acreditar nele. A força vem de cima. A força, de força cima. vem dele. É ele que é o pai e o filho. O resto, ó. Vão levando assim. Mas do jeito que ele, que ele quer. Uma boa, sem mexer em nada, sem fazer extravagância, sem ultrapassar as barreiras dele, não pode. E seguir o que ele quer. É o carinho, a amizade e a bondade. E aqui o coração. Coração é tem. Porque nem aqui nós dois. Conversando. E nós estamos assim, numa boa. é sei aí que ele quer. Falando nele. É. E não pode esquecer dele não, hein? Eu sou o pastor Ronaldo. Ah, é? É. Que bom! É. Então o Senhor é uma peça muito importante, sabia? O Senhor conhece o Evangelho? Conheço, eu vejo falar, assim, só que eu não sigo as igrejas, sabe? Eu não sigo, mas eu, eu procuro assim, incentivar mais, sabe? Todo mundo, sabe? Qualquer uma pessoa que passa, oi filho, oi seu amiga. oi, Deus abençoe sempre, eu jogo... Abençoa para ele. Para ele, pra ele. É. mas pensamento firme, não adianta nada o Senhor falar é. com a boca. E não está nada aqui. No coração. Não joga. Estamos tá diante. Deus e abençoe o Amém Tem muita gente que é assim. Que vai, mas anda com mentira ou com os outros e não existe. Ele não gosta disso aí, sabia? Então levar a palavra dele em vão, não. Isso aí não. Tem que andar direito, do jeito que ele pede. que nós estamos tá aqui, conversando, falando ele está sobre nós. Nós não vemos. Mas ele está aqui. A vida nossa é muito, muito pequena, né? passageira. É curta e passageira. Então vamos fazer o quê? E nós né, vai também. É. Só que a gente sente a morte. Eu não, não choro, não lamento, né? Que nem minha filha faleceu, tudo no caixão. Eu ficava reino e eu ia próximo. Ela deixou filhos? Deixou. Como deixou. que era o nome deixou dela? o papai dela, é Cecília. Cecília. Ô, é. sou Miguel, ó... Oh. Que bom conhecer o senhor, que bom. hoje 22 de dezembro, hoje dia 22 de dezembro, 2022, que bom, é. eu acho bonito ver o senhor, falar que é um pastor, que o senhor é, é. e até hoje vai ser sempre, é. passar as palavras boas para, para os outros, isso, isso é bom, que sentimos os outros, esperança, Exato. fé, isso, que, isso. E buscar o caminho reto. Buscar o caminho reto, procurar ele, é ele que tem. É. Ele que é o cabeça nossa o chefe nosso é ele. É o Senhor Jesus. Ele eles fala para mim, ah, o Senhor votou para quê? Votou eu, se tivesse pai ou o filho, o vice é o filho. E o presidente é o pai, eu votaria para os dois. Mas eu não mexo com esse tipo de coisa, é. que quer, né? eu não voto para ninguém. Então. Deus abençoe o Senhor. É ele que, se, eu penso é nele só, mas, é. Né? e na minha família... Viu bem com a minha patroa. Minha, o senhor filho. conheceu a patroa do senhor aonde? No Paraná mesmo. No Paraná? É. O senhor morava na roça lá não, ou não? eu trabalho na cidade. Na mesmo. cidade é. mesmo. Em... E por que que pintou assim -se pro senhor franca? Como é que é? Por que tinha uma cunhada minha aqui e falou que aqui tinha muito serviço pra moça, aiada. É. Aí eu falei, mas o que, que eu tô fazendo aqui então? Se saiu do trabalho, já tem quatro, quatro mocinhas, cinco mocinhas já. Então eu vou fazer o quê? Vou pra lá. Aí eu eu não, eles falaram, vamos pai, vamos, eu peguei, vamos então, Aí vim de a casinha, ali comprou o terreno aqui, fiz a casinha. Hoje casaram tudo, tá tudo bem. Aí, tem que ter um aqui, aqui ao lado, aqui ó, aqui na banca. e assim, eles, cada um na sua, trabalho normal, e os dias são bons. Graças a tá tudo Deus. Tudo nido, a família é assim, tem negócio de estar destruído, nada. Eu sou Miguel. Eu uso muito uma expressão que eu aprendi com um colega, Sim, Miguel é, Leviston Garcia. A vida é simples. A gente fica complicando a vida, né? <risos> <risos> se a gente souber, o, o que a gente precisa para viver é muito pouco. É pouco. Agora, se você quiser viver na, na luxúria, na inveja... Aí você, você perde a cabeça. Perde a cabeça, tropeça e não vai, é. e não vai. Queria juntar dinheiro? Não. Eu quero juntar mais. Eu, meu pai. eu quero estar junto dele. É isso aí. Ele me protege muito, viu? Graças a Deus. Nossa que Deus abençoe o senhor e, e que tenha mais anos de vida ainda. Nossa Senhora. Eu fico grato a ele e muitas pessoas. 81 anos? 81. Né? Eu sempre trato bem, procurar incentivar os outros. Não é um levar e o senhor sempre teve muita saúde, né? Graças a Deus, tudo abdice. Só deu um infarto, só mais nada. E o senhor sempre foi magro? Sempre fui assim, nesse sentido. Sempre assim. Só quando eu era mais novo, eu fui tirar o exército, fazer o exército, né? Só, em Curitiba. Eu era, já era mais forte, né? O senhor fez o tiro de guerra Sim, lá? não. É lá no Paraná. No Paraná. Aqui é tiro de guerra que tá falando hoje, né? É. Mas que lá não. que lá era, era tirar o tempo. Em Curitiba serviu o exército. Serviu o exército? É o exército. É isso aí. O senhor ficou um ano? Ficou um ano. Jovem? <risos> Jovem. Voltei normal. E foi uma experiência boa? Foi. Foi uma experiência boa, viu? Isso é pra quem tem cabeça também lá. Quem não tem também, sai e piora também. É. Né? Aí ver que segue outro caminho, então não dá. A pessoa vai um caminho, já numa boa, extraver para outro. Porque é. ali, sabe como é que é? Ali é, tem tudo, né? A moçada, é, né? É, tudo. É um Uma cabeça, Aventura. Outro sem cabeça, assim vai. É. É Ô, São Miguel, Sim. foi muito bom conhecer Sim. o senhor. É. Hoje é segunda-feira, eu estou aproveitando aqui que eu estou com a camisa a, a, azul, por isso que eu estou saindo aqui nesse, né, né, nesse vídeo. E foi uma alegria conhecer o senhor, não, muito obrigado. Que, bom, e temos que ser assim, não adianta nós né, sair pobre é isso aí mesmo. É. É aqui dentro é que manda, ó. É. Fazer o bem não olhar a quem. Certo. E procurar arrumar o um caminho para outros. Certo. Quer é. dizer, a gente com tudo que a gente é, ainda mesmo a gente tropeça em algum lugar, não pode. É. Mas oh, então. Foi muito bom. Você que está vendo a história do São Miguel, compartilha. Quem sabe você vai encontrar algum parente dele. <risos> Perdido aí, <risos> e aí você vai ver o registro que foi feito, compartilha e compartilha com alguém, Exato, é isso Miguel, aí. Ramos Miguel Ramos de Carmona. Carmona é né? aí. Ah, quem sabe você vai encontrar um outro Carmona aqui, espanhol e é vai descobrir qual que é a cidade que, que o senhor veio lá de lá. Eu vim de Londrina, não estou falando lá da, da Espanha, é, não? Lá da Espanha, eu não lembro porque era né? é pequeno. É, eu nascido praticamente aqui. Então o senhor né? veio balançando já com um ano de idade na água bem, lá. Até. Você não, não lembra da viagem, não? Não, não lembro, não. Muito pequeno. É. Tá bom. Ó, um abraço, foi muito bom. Obrigado. Um, Deus abençoe o senhor, tá? Obrigado. E Ronald. sempre siga isso aí. Amém. E o que o senhor está fazendo, está fazendo uma caridade para Deus, sabia? Amém. O senhor está é. tá compartilhando com ele para... Essa é a experiência rica é do senhor. É bom isso aí. O, que o senhor está de tá... parabéns. E o que o senhor está fazendo é muito melhor ainda. É. Tá bom? Ótimo. Eu Deus abençoe. Feliz. Amém, Nartú.